Bom dia a todos os servidores e colaboradores da ANEL, a todos aqui presentes e aqueles que nos acompanham pela internet. Sejam muito bem-vindos a essa reunião pública da diretoria da ANEL. Cumprimento os diretores Ricardo, Giacomo e Elvio, o nosso procurador-geral Luiz Eduardo e nosso secretário-geral Ricardo Marques. Temos hoje quórum de quatro diretores. Estamos, portanto, aptos a deliberar. Assim, declaro aberta esta sessão virtual da 24ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria de 2022. Bom, inicialmente a presidência comunica que segunda-feira, dia 11 do sete, encerra-se os prazos de contribuições de dois instrumentos de participação pública da ANEL. A consulta pública número 28 de 2022 que busca obter subsídios para o aprimoramento da proposta referente à revisão tarifária periódica da Cooperativa Aliança, Cooper Aliança, a vigorar a partir de 29 de agosto de 2022. A consulta pública número 29 de 2022, que busca obter subsídios para o aprimoramento das regras de prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, de que trata a resolução normativa número 1000 de 2021, é, número 950, de, também de 2021, em função dos decretos 11.016, de 29 de março de 2022, relativo ao cadastro único para programas sociais do governo federal, e número 11.034, de 2022, relativo a serviços de atendimento ao consumidor. Bom, também informo que, em atendimento à legislação eleitoral, a ANEL terá perfis temporários nas mídias sociais. Os perfis oficiais serão ocultados até o final das eleições. Para acompanhar os trabalhos da agência nas, nas mídias digitais durante o período de, de eleitoral, é, as mídias Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, é necessário seguir os seguintes endereços. Eu vou informar aqui os endereços, mas eles também estarão disponíveis no... no na página da Anel na internet. Então, no Instagram é arroba anel, underline, eleições, sem o cedilha, cedilha, Twitter, arroba anel, underline, eleições, é, sem o cedilha, no Facebook, www.facebook.com barra anel eleições, sem o cedilha, e no LinkedIn, www.linkedin.com barra company anel traço eleições, sem o cedilha. Bom, feitos os informes do dia, vamos deliberar a ata da 23ª Reunião pública ordinária da Diretoria de 2022, realizada em 28 de junho de 2022. Se todos concordam com os termos da ata, permaneçam como estão. Assim declaro aprovada a ata da 23ª reunião pública ordinária da diretoria de 2022. Agora solicito ao nosso secretário geral que enunciem os processos, com os pedidos de preferência, os de sustentação oral e a ordem de julgamento definida por esta pre presidência. Bom dia a todos. Informamos que a pauta da 24ª reunião pública ordinária foi publicada com 32 itens. A deliberação em bloco será dos itens 7 a 32. Foram retirados de pauta os seguintes itens. 5, 8, 16, 21, 23, 24, 26 e 28. Há pedido de sustentação oral para os itens 4 e 6. Pedido de preferência para o item 6. Informamos ainda que os votos e atos dos processos do bloco estão disponíveis no site da ANEL desde a quinta-feira passada. Os processos serão deliberados na seguinte ordem. Primeiro bloco, dos itens 7 a 32, exceto os itens retirados de pauta. Itens 8, 16, 21, 23, 24, 26 e 28. Depois, já na ordem de preferência, os itens 1, 2, 3, 4 e 6. É o que tínhamos a informar, senhores diretores, senhora diretora e a todos que estão assistindo a essa reunião pública. Muito obrigada, Ricardo. É, então, agora, submeto aos senhores diretores os itens remanescentes do bloco para julgamento. Eu aprovo os itens remanescentes do bloco. Eu também aprovo os itens remanescentes do bloco. Eu aprovo o bloco. Também aprovo os itens remanescentes do bloco e proclamo que esta diretoria colegiada, por unanimidade, decidiu pela aprovação dos itens do bloco da 24ª Reunião pública ordinária da Diretoria de 2022. Por favor, secretário-geral, enuncie o primeiro item para julgamento. Item 1. Um, processo 48.500.004957-2021-53. Assunto. Reajuste tarifário anual de 2022 da Energisa Sul-Sudeste, distribuidora de energia SA, a vigorar a partir de 12 de julho de 2022. Diretor Relator, Elvio Neves Guerra. A Energisa Sul-Sudeste, distribuidora de energia SA, é prestadora de serviço público de distribuição de energia elétrica, com sede na cidade de Presidente Prudente, no estado de São Paulo e atende cerca de 847 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual de R$ 1,9 bilhão. de reais. Em 6 de julho de 2021, foi aprovado o reajuste tarifário anual da Energisa Sul-Sudeste, conforme a resolução homologatória número 2.893 de 2021, quando as tarifas foram, em média, reajustadas em 9,84% para o período de 12 de julho de 2021 a 11 de julho de 2022. Em 15 de março de 2022, na oitava reunião pública ordinária da diretoria colegiada da ANEL, foi aprovada a resolução normativa número 1008, que dispõe sobre a conta escassez hídrica, as operações financeiras e a utilização do encargo tarifário da conta de desenvolvimento energético, a CDE. Em 25 de abril de 2022, na sessão de sorteio público ordinário número 16, o processo foi a mim distribuído. Em 21 de junho de 2022, tendo em vista a desestatização da Eletrobras, ou a capitalização da Eletrobras, indicada na Lei 14.182 de 12 de julho de 2021, o que consta da e que consta da resolução do CNPE número 15 de 31 de agosto de 2021 e a manifestação recebida do Ministério de Minas e Energia acerca do aporte inicial associado ao processo de capitalização da Eletrobras, a diretoria decidiu anuir com a proposta preliminar de regulamentação do componente tarifário denominado CDE, Modicidade Eletrobras, disposta na nota técnica número 92 da Superintendência de Gestão Tarifária, SGT. Em 28 de junho de 2022, foi publicada a Lei número 14.385, de 2022, que disciplina a devolução dos consumidores, aos consumidores de energia elétrica dos valores relacionados às ações judiciais que versam sobre a retirada do ICMS da base do Piscofins. Nessa mesma data, a SGT encaminhou ao Conselho de Consumidores da Energisa Sul-Sudeste as planilhas de cálculo relativas ao reajuste tarifário anual com reenvio em 29 de junho de 2022, conforme dispõe a resolução número 652, de 17 de março de 2015. Em 29 de junho de 2022, conforme carta número 16, em atendimento ao artigo 16 do decreto 11.027, a distribuidora, o eh, decreto 11.027 de 2022, a distribuidora formalizou o interesse em, def, em diferir os pagamentos provenientes do repasse da potência contratada de Itaipu. O cálculo da RTE, RTA de 2022, revisão tarifária anual, é, da concessionária foi consolidado pela SG, SGT por meio da nota técnica número 100, de 30 de junho de 2022. É o relatório. Procuradoria. Bom dia, senhores diretores. Senhora diretora-geral, a Procuradoria não tem considerações a fazer. Trata-se de reajuste tarifário, aplicação vinculada da legislação, contrato e regras do ProRET. Trata-se da proposta de reajuste tarifário anual da Energisa Sul-Sudeste, com um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de 11,52%, sendo de 18,21% em média para os consumidores conectados em alta tensão e de 8,92% em média para os consumidores conectados na baixa tensão, como pode ser é, observado é, na tela. Eu, para mostrar os detalhes dos cálculos e das, dos números que fazem parte dessa proposta de reajuste, eu solicitei uma apresentação da SGT, que eu, eu não sei o Francisco, ah, está gravada, aí vai ser a apresentação feita por quem? Pelo Charles, então servidor da SGT. Então eu vou pedir para a nossa equipe técnica que faça a transmissão do vídeo, por favor. Bom dia a todos que nos assistem. Sou Charles Rocha, integro a equipe da Superintendência de Gestão Tarifária e vou apresentar os resultados do reajuste tarifário anual de 2022 da Energisa Sul-Sudeste. Inicio apresentando o efeito médio de 11,52%, que será percebido pelos consumidores da área de concessão da ESS. Esse efeito médio resulta da avaliação dos diversos custos que compõem a tarifa de energia elétrica. Os quatro primeiros itens indicados no gráfico representam os itens relacionados à parcela A. Os encargos setoriais contribuíram com 7,25% no efeito total. O transporte, 3, 0,9%, a compra de energia 2,76% e receitas recuperáveis com 0,69%, prefazendo o total de contribuição da parcela A de 13,78%. Os custos de distribuição parcela B impactam em 2,63% e os componentes financeiros que entram para serem compensados no próximo ciclo em 1,41%. A retirada dos componentes financeiros do processo anterior, resultou em um efeito de menos 6,30%. Destaca-se que o efeito médio de 11,52% não é igualmente percebido por todos os consumidores. Para consumidores atendidos em alta tensão Grupo A, o efeito é de 18,21% e para Grupo B, atendidos em baixa tensão, o efeito médio é de 8,92%. Essa diferença pode ser explicada pela variação da TUSD que foi maior do que a TE, impactando mais os consumidores do grupo A. Os consumidores residenciais, denominados subgrupo B1, percebem um efeito médio de 7,96%. Componentes econômicos: Nos encargos setoriais, efeito de 7,25%, o item de custo de maior impacto foi a CDE-Uso com 6,10%, seguida pelo encargo ess considerou o PCS e a atualização das bandeiras, com impacto de 2,69%. Não obstante, a CD Eletrobras ter permitido redução de 2,81%. No curso de transporte, destaca-se o impacto da rede básica de 2,35%, em que foi utilizada a melhor previsão da TUSTE e das receitas anuais permitidas. Na compra de energia, destacam-se o contrato bilateral, que tem atualização pelo IGPM, impacto de 1,10% o CCEAR de energia nova e alternativa por quantidade e disponibilidade que juntos impactaram em 0,89% além do impacto de 0,83% das cotas lei 12.783 de 2013 já com a melhor previsão da atualização além disso houve a redução dos custos com Itaipu com impacto de menos 1,34% devido à redução do repasse da tarifa de potência contratada e do dólar em relação ao processo de 2021. Já os custos de distribuição. A parcela B foi atualizada pela variação acumulada do IPCA de 11,61%, contribuindo com impacto de 2,63%. O total do efeito econômico foi de 16,41%. Os componentes financeiros impactaram o efeito médio em 1,41%. Os itens de destaque são CVA em processamento e energia, impacto de 4,58%, devido à diferença dos custos entre a cobertura tarifária e os efetivos pagamentos, principalmente relacionados ao risco hidrológico de cota de garantia física e usinas repactuadas. A CVA em processamento em encargos setoriais, com 4,82%, decorrente do despacho de geração térmica fora da ordem de mérito. Já em relação aos financeiros para mitigação tarifária, destacam-se a conta escassez hídrica, com impacto de menos 2,38%, o saldo remanescente da conta Itaipu, efeito de menos 1,49%, e o ressarcimento dos créditos de PISCOFINS, com a inclusão dos valores aproveitados e os que serão aproveitados até junho de 2023, que totalizou aproximadamente 87 milhões, com impacto de menos 4,57%. Os financeiros para mitigação atenuaram o efeito médio em aproximadamente 8,45%, que se somada à redução de 2,81% da CDE Eletrobras, já mencionada nos encargos, totalizam a redução no efeito de 11,26%. Por fim, este gráfico apresenta a composição da tarifa aos consumidores contributos. O custo contributos representa 23,7%, seguido por energia 30,2%, distribuição 17,2%, encargos 17% e transporte 11,4%. Muito obrigado. Bem, eu vou, como de costume, eu vou pedir aqui licença para a diretora Camila e demais diretores para dispensar a leitura da fundamentação de meu voto é, por conta da apresentação que foi feita pelo Charles Lanzi, é, que eu faço uma, uma, uma referência antes de falar sobre a qualidade da apresentação, que o servidor é, Charles ele é um dos servidores que veio da Infraero no acordo que temos com a Infraero, né? E eu acho que isso também é importante a gente registrar por conta desse é, dessa colaboração, vamos dizer assim, que a Infraero teve com a Anel. Então um servidor que, como nós podemos ver, né, pudemos ver na apresentação, um servidor que tem qualidade sabe sabe exatamente do que do que, que está falando e então é uma, uma contribuição muito importante para a agência e ele fez aí entrou em todos os detalhes da da, da da dos números e daquilo que nós estamos propondo aqui para reajuste das tarifas da energia da Sul Sudeste e também, dessa dessa falando do, do, da qualidade, do, da forma didática como ele apresentou, é, eu também quero agradecer a, a equipe da SGT, e aqui com a presença do superintendente Davi, e também da equipe da SRD, que também participa dessa... Dessa, desse, desses, é, da instrução desses processos, que também com a presença aqui do superintendente Matar, que está aqui também presente no, na nossa sessão, e pela SGT também o Francisco, que coordena essa atividade é, na SGT. Também, claro, que vou aqui agradecer a, a, a equipe... Da assessoria da diretoria e a NARA, que foi quem conduziu esse processo na, na diretoria, e também que também está presente aqui no nosso auditório, e a, a Larissa, que também faz parte da equipe. É, então, como, como nós pudemos ver, os, os números apresentados pela pelo Charles, pela SGT para essa proposta de reajuste eh, nós, nós estamos falando num, de, uma, de um efeito médio que será percebido pelos consumidores de eh, 11,52%, sendo que 18,21% serão para os consumidores serão percebidos pelos consumidores conectados em alta tensão e 8,92 para os consumidores conectados em baixa tensão. Nós não podemos dizer que esses números são baixos, né, são altos. Eles são expressivos, mas seriam maiores não fossem as medidas que foram implementadas com o objetivo de mitigar os efeitos tarifários. E nelas eu destaco, é, para o caso específico da Energiza Sul-Sudeste, o componente tarifário denominado CDE, Modicidade Tarifária, Modicidade Tarifária Eletrobras, relacionado ao processo de capitalização da Eletrobras, conforme está estabelecido na Lei 14.182, de 2021, e que resultou em um efeito médio de menos 2,81%. E outro é, fator importante é a devolução aos consumidores de energia elétrica dos valores é, relacionados às ações judiciais que versam sobre a retirada do ICMS da base de cálculo do PIS-COFINS, conforme estabelece a Lei 14.382, de 2022, recente, que reduziu o efeito ao consumidor em 4,57%. Também é importante destacar aqui a Lei Complementar número 194, de 23 de junho de, de, deste ano, de 2022, que reduz a alíquota máxima do ICMS para 18%. Essa medida ainda será regulamentada pelo CONFAES e pelas fazendas estaduais e serão percebidas pelos consumidores quando receberem suas contas de energia. E, para fim, só apenas de ilustração, o resultado dessa média, dessa medida, perdão, para a energia sul-sudeste, considerando uma simulação conservadora, traria uma redução no efeito médio de cerca de 11%, o que reforça que estamos realmente atuando no caminho correto e eu também acho importante fazer referência a isso e colocar que foi esse efeito, né, somente será percebido quando o receb do recebimento das contas de energia pelos consumidores é, por se tratarem de um, de, um, de, um, de um tributo estadual que não faz parte dos da conta que fazemos, dos números que, que utilizamos para, para os reajustes e as revisões tarifárias que a ANEL avalia. Eu acho importante a gente fazer referência a isso, especialmente porque muitas vezes isso é mal entendido. né? Porque Muitos muitos questionam por que não estar agora já o efeito aqui. Não está porque ele realmente é algo que é aplicado quando, dá, quando as distribuidoras estaduais é, elaborarem né, as suas contas de energia que serão entregues aos consumidores. Também quero fazer referência, que também algumas vezes é mal entendido, que a lei... 14 ah, perdão a lei complementar número 194, ela foi foi sancionada pelo presidente da República no dia 27 de, deste, de, do mês passado, mês de junho, e foi é, publicada no Diário Oficial da União no dia 28, portanto, no, no, em um dos dias de reunião da diretoria, em que nós também tivemos aqui alguns reajustes. Um deles eu fui o relator, no caso da Enel São Paulo, em que houve as da, da mesma forma tem aí um já tinha o efeito da lei e nós consideramos é, que já seria é, objeto né, de quando da, da distribuidora em São Paulo elaborasse as suas contas para serem encaminhadas aos, aos consumidores ela seria é, ele, esse impacto né, esse efeito já seria é, percebido pelos consumidores fazendo referência a isso porque em, em algumas Algumas publicações nós verificamos que foi mal entendido por algum, algumas, algumas eh, empresas, algumas mídias, na verdade, e que nós estaríamos eh, já deliberando, um, uma, na, naquela data, 28 de junho, algumas, eh, alguns reajustes ou revisões sem a publicação da própria lei do ICMS. Não é o caso, então eu faço referência a isso apenas para... Eh, destacar né, que nós fizemos exatamente depois da publicação da lei do ICM, que limitou o ICMS. Eu também quero é, fazer referência aqui ao ao Congresso Nacional que foi um, teve um contribuições valorosas aí para que nós pudéssemos ter a redução de é, efeitos né, sobre as contas de energia. Como eu disse, não, nós não estamos falando de números baixos, né, 8,92% para baixa tensão, não é um número alto, é um percentual elevado, mas com, já com o efeito de várias, é, várias é, normas e, e, e legislação que contribuíram para que ele chegasse nesse número, poderia ser, como eu disse, maior se não fosse essa ação. E o efeito da, da, da limitação do ICMS também terá ainda uma redução maior nesse número, nesses números que foram apresentados, que estão apresentados no voto e que foram apresentados pelo Charles da SGT. Então, dito isso, é, diretora Camila, eu vou, então, passar diretamente à leitura do dispositivo. E, diante do exposto, do que consta do processo número 48.500.0049.57.2021-53, voto pela emissão da resolução homologatória, conforme minuta anexa, a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Energisa Sul-Sudeste, a vigorar a partir de 12 de julho de 2022, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 11,52%, sendo 18,21% para os consumidores em alta tensão e 8,92% para os consumidores em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso dos sistemas de distribuição, TUSD, e as tarifas de energia elétrica, TE, aplicáveis aos consumidores e usuários da Energisa Sul-Sudeste. Estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como demais instalações de transmissão, conhecida como DITES de uso exclusivo, e homologar o valor mensal de recursos da Conta de Desenvolvimento Energético, a CDE, a ser repassado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a CCE, a Energiza Sul-Sudeste, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. E aqui eu, faço, eu fiz uma referência inicial à SRD, ela, a SRD não atua no caso das reajustes, mas nas revisões ela atua é, observando o índice DEC-FEC, então, por isso, até fiz referência aqui à, à presença do superintendente Matar na nossa reunião. É o voto. Em discussão? Bom, eu vou, eu vou é, destacar novamente, já foi, já foi é, destacado pelo diretor relator, mas eu acho importante também é, é fazer alguns destaques e alguns esclarecimentos. Então, a gente está... É, foi relatado né, nesse processo é, um efeito de medidas mitigatórias de, de impacto do, do reajuste tarifário que são definidas em lei, né? que é a questão do PISCOFINS, da modicidade da CDE em função da capitalização e a redução do impacto do ICMS, né. Só esses três, essas três medidas, elas estão representando uma, uma redução estimada de 18, cerca de 18% na fatura final do consumidor de energia elétrica. Aqui, cabe esclarecer que o efeito da lei complementar, né, que é, é, estabelece a energia como um bem essencial e, portanto, uma limitação de, de alíquota e, e, e uma base de cálculo né, específica para a incidência do ICMS, ela, ela é um impacto que vai ser percebido nas faturas dos consumidores, porque as tarifas que são homologadas pela ANEL não, é, não contém né, o ICMS. Né, o ICMS, ele... ele ele é inserido nas faturas após as tarifas, né, por fora das tarifas que são homologadas pela ANEL. E a regulamentação dessa lei complementar, ela compete às secretarias de Fazenda estaduais. Tá. Então, é, a forma de implementação dessa lei, dessa lei complementar deve ser regulamentada pelas Secretarias de Fazenda é, Estaduais. O que a gente está fazendo aqui é já é, informar uma estimativa desse impacto, mas que vai depender dessa, dessa, dessa regulamentação. É, então, é muito importante é, também ficar claro que os reajustes e as revisões tarifárias, elas estão definidas é, nos contratos de concessão. Então, é um dever da ANEL é, atuar sempre conforme as regras que estão definidas em leis. E, e dispositivos infralegais e contratuais, né? Então, é, não tem como a ANEL agir de forma diferente. Essas essas medidas só foram possíveis porque foram editadas é, novas leis que é, acabaram se, é, se refletindo aqui no no resultado dos reajustes tarifários, né? É, então, a gente não tem como agir de forma é, atuar é, fora do, do, do que está estritamente definido nas leis e nos contratos de concessão. né? E, e o cumprimento das regras, de, de todas as regras é, é, pela ANEL é é um valor muito caro né? para pro, pro, a agência reguladora. Ela é um dos pilares de toda a credibilidade da agência reguladora que foi construída em todos esses anos. Então, é... Vamos continuar agindo dessa forma. Né? Então, estamos é, sempre dispostos a discutir com o Poder Legislativo, Poder Executivo, para buscar é, é, informar e fornecer subsídios para avaliar todos os impactos das medidas que são discutidas nessas, nesses ambientes, mas não temos como agir diferente. Né? É, e, e é isso que, que dá credibilidade para... Para, para o modelo das agências regulatórias, agir sempre cumprindo as regras. né? É, mas que bom que, que a gente pôde contribuir nesse nesse processo de, de, de debate né? com o poder legislativo, que culminou com a, a, a edição de, dessas leis que a gente já ten, da, já está tendo impacto agora nesses processos tarifários que, que a ANEL vem homologando é, no mês de junho e agora no mês de julho também e na sequência também, como já foi anunciado, teremos aqui o resultado de algumas RTS em função da edição da lei que, que é, estabelece a, o direito dos consumidores de, de, terem, de serem ressarcidos por esses créditos de piscofins que foram, que foram estabelecidos é, podemos para a fase de votação? Então, feitos esses esclarecimentos iniciais, é, gerais, vamos em votação. Eu acompanho o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o voto do relator e proclamo que a diretoria, por unanimidade, decidiu homologar o índice de reajuste tarifário anual da Energisa Sul-Sudeste, distribuidora de energia SA, a vigorar a partir de 12 de julho de 2022, que conduz o efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 11,52%, sendo 18,21% para os consumidores em alta tensão e 8,92% para os consumidores em baixa tensão fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição, TURG, e as tarifas de energia elétrica, TE, aplicáveis aos consumidores e usuários da Energisa Sul-Sudeste. Estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão, classificadas como demais instalações de transmissão, DIT, de uso exclusivo, e homologar o valor mensal de recursos da Conta de Desenvolvimento Energético, CDE, a ser repassada pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, a Energisa Sul-Sudeste, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. Próximo item. Antes de informar o próximo item, gostaríamos de é, informar que o diretor Efraim retirou os processos 4 e 6 de pauta. Próximo item. Item 2. Processo 48.500.0052.18 barra 2020 traço 06. Assunto. Resultado da consulta pública número 30 de 2022, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de prorrogação de prazo de adequação às alterações promovidas pela resolução normativa número 1000 de 2021. Diretor relator Elvio Neves Guerra. Em 7 de dezembro de 2021, foi aprovada a Resolução Normativa número 1000, que consolidou as regras de prestação do serviço público de distribuição. Em 14 de março de 2022, a Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, a BRAD, encaminhou à Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição, a SRD, pedido de prorrogação de prazo para a implementação de alguns serviços estabelecidos na Resolução Normativa número 1000, e em 21 de março de 2022, por meio do ofício número 52, a SRD apresentou à Abrad análise do pleito, esclarecendo que o pedido encaminhado não permitia a avaliação da área técnica com vistas à instrução e distribuição do processo à diretoria da ANEL e solicitou esclarecimentos adicionais. Em 26 de abril de 2022, a Abrad, por meio da correspondência número B24.2, encaminhou Encaminhou, reencaminhou o pedido de prorrogação de prazo para a implementação de alguns artigos da, da Resolução Normativa número 1000, com as justificativas adicionais. No período estabelecido entre março e maio de 2022, foram realizadas quatro reuniões virtuais entre representantes da ABRAD e a ANEL, na, na, a ANEL representada pela SRD e pela Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública, SMA, e em, 22, em, dois, em 12 de maio de 2021 foi emitida a nota técnica número 29, da uma nota técnica conjunta entre a SRT e SMA, na qual as áreas recomendaram o acolhimento parcial do pedido de prorrogação apresentado pela BRAD e sugeriram à diretoria da ANEL a instauração de consulta pública para discutir propostas de alteração dessa resolução. Em 16 de maio de 2022... Na sessão de sorteio público ordinário, número, 20, número 19, o processo foi distribuído para minha relatoria. Em 31 de maio de 2022, na 19ª reunião pública ordinária de 2022, a diretoria decidiu instaurar a consulta pública número 30, de 1º a 10 de junho de 2022, com vistas a acolher subsídios e informações da sociedade acerca da minuta de resolução que altera o artigo 668, da Resolução 1.000. Em 29 de junho de 2022, por meio da nota técnica 46, também nota técnica conjunta é, assinada pela SRD e SMA, foram apresentados a, a, foi apresentada a análise das contribuições recebidas no âmbito da consulta pública. Em referência é o relatório. Procuradoria? Senhores diretores, a Procuradoria não tem comentários a fazer. É, eu também, para facilitar o entendimento daquilo que está sendo proposto, eu solicitei a SRD e agora faço de novo referência à presença aqui do, do superintendente Matar e da equipe da SRD, incluindo o, incluindo o adjunto da superintendência, Hugo Lamin. É, então, eu vou pedir que seja é, feita a apresentação. Quem fará a apresentação é o Daniel, pelo que eu estou vendo. Então, Daniel, está com você. É, bom dia, é, diretores, bom dia a todos que estão nos acompanhando. É, então, eu vou apresentar aqui a análise das contribuições da consulta pública. né? Então, só relembrando o pleito da BRAD, ele foi dividido em seis itens, né? Então, devolução em dobro, prazo do anexo 4, processo de conexão, a parte de estudos e projetos, cobrança por defeito e irregularidade e ressarcimento de danos. A BRAD, então, encaminhou as suas justificativas. A análise técnica, então, concluiu pelo indeferimento de três itens e pelo deferimento parcial relacionado conexão, ressarcimento de danos e cobrança de defeito e irregularidade. É relembrar também no voto que abriu a consulta pública, que delimitou o escopo da consulta, né? é, que a, a, a CP30 não contemplaria alterações de mérito, isso é um ponto importante, né? é, que a, a, a consulta discutiria o aprimoramento da proposta de alteração do artigo é, é, 668, mas principalmente a consulta pública teria o objetivo de é, é, obter a visão dos diferentes atores envolvidos no processo. Então, partindo de um requerimento da Abrad para ouvir a sociedade sobre a proposta é, colocada em audiência, então, discutindo justamente essa proposta de alteração do 668. Né? Nesse período, até 10 de junho, é, foram 14 participantes, então, destacar a participação dos conselhos de consumidores, das distribuidoras Poços de Calda, Energiza Mato Grosso do Sul e Enel Ceará, destacar a participação da Fundação Procon São Paulo, da Absolar e da Bright Estratégias, e também da Brad e de algumas distribuidoras. Né? Foram 61 contribuições recebidas, e a análise feita pela SRD e pela SMA, então praticamente 20% aceitas, 13% parcialmente aceitas, não aceitas 45%, não consideradas por estarem fora do escopo da consulta, também 19,7% e já previstas 1,6%. É, para a, a, a minuta da, da consulta, né, relacionada ao processo de medição, defeito de medição e regularidade, então a proposta previa a prorrogação até 30 de setembro para implantação dos artigos 257 e 598, né? As contribuições das distribuidoras foi para prorrogação desse prazo até 31 de dezembro, então, é, não obstante, assim, destacar que esse ponto, a proposta acolheu integralmente ali o requerimento feito pela Abrad, né? A, a Copel mandou contribuição para permanecer o prazo em 30 de setembro, mas para que fosse explicitado que a cópia desses processos no espaço reservado ela tinha data até 31 de dezembro, a Absolar mandou a contribuição para não alteração e os conselhos também para não alteração e para que anel explicitasse esse direito dos consumidores à cópia do referido processo. Né? Sempre pensando na ampla defesa e no contraditório. Né? A análise final, então, é, manteve o prazo em 30 de setembro, reconhecendo aí a, a complexidade para a estruturação desses processos, né? mas também é, explicitando que esse prazo não se aplica para disponibilização dos processos na internet. É, essa etapa, de fato, tem prazo já estabelecido pela Remil em 31 de dezembro e também foi explicitado o direito do consumidor obter a qualquer tempo né, as informações dos processos de regularidade defeito na medição Nessa fase de transição com prazo de 30 dias, né, se o consumidor requerer a informação, é, é, terá essa informação no prazo de até 30 dias, e a partir de 30 de setembro, essa informação terá que ser dada no prazo de 5 dias úteis. Né. Então a gente mantém esse prazo de 30 dias até 30 de setembro, seria essa, esse escopo então, dessa alteração. É, na questão da emissão de orçamento, a proposta levada à consulta pública, né, então dizia que protocolos até 30 de junho para pedidos de conexão é, é, que implicassem obras no sistema né, é, para mini-GD, central geradora, conexão de distribuidora com outra distribuidora, né, teriam os prazos do módulo 3 do PRODIST mantidos. Né. Então o PRODIST tem o prazo lá de 120 dias conexão de centrais geradoras, 60 dias para conexão de unidade consumidora com mini geração distribuída. As contribuições da Brad Semig, Enel e Energiza for, foram para é, é, é, prorrogação desse prazo até 31 de dezembro, a CPFL pediu é, é, 30 de setembro e a Neo Energia uma contribuição adicional para tornar definitivo esses prazos de transição colocados na CP. A Absolar pediu a não alteração, a Bright pediu é, para que a ANEL também é, é, mantenha o prazo do PRODIST para é, é, orçamento sem obra, o Prodiche estabeleceu o prazo de 30 dias, e os conselhos deram um ok nessa proposta é, para pr protocolos até 30 de junho. A análise é, dessas contribuições foi pela prorrogação dos prazos para emissão do orçamento de conexão nessa situação delimitada até 31 de 12, principalmente por três motivos. né Então, primeiro porque a, a Resolução 1000 não só reduziu o prazo para emissão do orçamento de conexão, mas também é, atribuiu a responsabilidade dos estudos para as distribuidoras. Responsabilidade essa que é, é, eram dos próprios usuários. né Além disso, eh, importa destacar né, que depois da publicação da resolução 1.000, da aprovação por, essa, por esse colegiado, nós tivemos o decreto 10.893, que regulamentou a lei eh, 14.120, que eh, flexibilizou os pedidos de outorga de central geradora, eliminando a necessidade da informação de acesso. Eh, e também a lei 14300/2022, que é o marco legal da AGD, é, é, que ocorreu em janeiro de 2022, que incrementou os pedidos de conexão em função é, é, da manutenção dos subsídios para a é, geração distribuída. E aí, é, é, lembrando também, é, são dados é, disponíveis no portal da agência, né, de 2020 para 2021, tivemos 90% dos, das conexões de geração distribuída, e só no primeiro semestre de 2022, já tivemos 34% dos, das conexões de geração distribuída. Então, demonstrando aí esse grande incremento dos pedidos de conexão. né Então, a proposta final é manter os estudos com as distribuidoras, mantém os prazos do módulo 3 do ProDist até 31 do 12, e não afeta os direitos estabelecidos na Lei 1420 nem na Lei 14.300. E aí também é, é colocar para a diretoria e para quem está nos acompanhando, que o impacto está restrito aos empreendimentos de mini geração distribuída, que são hoje cerca de 1,4% do total. Então, é, os empreendimentos de micro geração distribuída não vão estar afetadas por essa prorrogação de prazo. Né? É, em relação ao ressarcimento de danos, né, a, a proposta da CP30 dobrava o prazo de análise, é, para equipamentos consertados é, antes do pedido e também para solicitações feitas com mais que 90 dias a contribuição do procon São Paulo foi para excluir essa proposta o procon argumentou que o cidadão ele vai ficar mais ficaria mais tempo sem o ressarcimento ou sem o seu equipamento é, com a qual nós, nós concordamos né e a absolar foi pela não alteração então, é, acatando essas contribuições, esse item foi retirado da proposta final. É, recebemos ainda outras contribuições para prorrogação de prazo que não estavam contempladas na CP30, principalmente por parte das distribuidoras, é, e é, contribuições dos conselhos da Bissolar para que não, não fossem incluídas. Né? E aí com fundamento no voto, Aqueles pontos que eu destaquei mais na nota técnica 29, essas contribuições não foram aceitas. Recebemos ainda contribuições das distribuidoras para alteração de mérito em outros dispositivos que também não foram aceitas por estarem fora do escopo da CP. Então era essa a apresentação. Muito obrigado. Bem, eu também, diretora Camila, neste caso, eu vou dispensar aqui, pedir licença para dispensar a leitura da fundamentação, é, considerando a, a apresentação que o Daniel é, fez, a, representando aqui a SRD, e a apresentação que, como sempre, é feita com qualidade, entrando em todos os detalhes, sem é, deixar de falar sobre aqueles pontos que foram mais relevantes aí na discussão durante a consulta pública. Também, claro, que agradecendo aqui a toda a equipe da SRD, que atuou nesse processo. Também uh, agradeço aqui a, a, a, a, a instrução que foi feita pela assessoria da diretoria, no caso, no meu gabinete, então faço aqui referência também a Larissa e a Nara, que também estão presentes aqui na nossa reunião. Então, como foi apresentado pelo Daniel, diretor Giacomo, diretor Ricardo, diretora Camila, foram, ele mostrou de forma muito clara, né, a análise das contribuições que foram trazidas durante a consulta pública, CP39, em que as áreas técnicas recomendam acatar tanto proposta por parte do segmento de distribuição quanto proposta por parte dos consumidores representados aqui pela na, na consulta pública pelo PROCON de São Paulo e por conselhos de consumidores e outros usuários do serviço de distribuição eu ressalto então a acertada decisão da diretoria de ter aberto a consulta pública para a participação da sociedade é sempre importante ouvir a sociedade em relação aos é, as, as, os aperfeiçoamentos e as é, normas que são publicadas pela anel e eu quero relembrar também aqui que é, quando do processo de aprovação da Resolução 1000 de 2021, uma resolução extremamente importante para o setor elétrico, para o, os usuários do, do sistema, a ANEL instaurou, instaurou duas fases de consulta pública, tendo recebido ao todo, e é sempre, eu sempre gosto de relembrar, veja como é importante a participação da sociedade, nós recebemos ao todo 2.651 contribuições da sociedade. E, quando eu falo sociedade, eu falo de agentes setoriais, consumidores, público de um modo geral. Desse desse total de 2.651, 1.088 contribuições foram aceitas. Então, veja como é relevante a participação, porque aperfeiçoa o nosso processo regulatório. E, ou, ou, essas 1.088 foram ou totalmente ou parcialmente aceitas. Então, acho que esse é um número bastante relevante. E também importante registrar aqui, diretora Camila, que o processo de consolidação dessa Resolução 1.000, ela analisou 64 atos normativos, tendo revogado três resoluções autorizativas e 57 resoluções normativas. Então, foi realmente um... Um avanço considerável, tanto no, num, num dos, na, no, no, no cumprimento, vamos dizer assim, dos valores da ANEL. Um, um dos valores que é o diálogo, então essa relação da, da, da, da, de dialogar com a sociedade por meio das nossas consultas públicas, e também a simplicidade. Todos dois estão inscritos ali nos valores que estão no quadro que faz parte aqui da, da nossa é, do nosso auditório a realização da consulta pública ela representou um, um, um além do da, da diálogo e da, e da simplicidade né? simplificamos o processo quando revogamos 57 resoluções normativas é, também um outro um outro dos valores importantes que é a isonomia visto que nós tivemos a oportunidade de ouvir os consumidores acerca dos impactos trazidos pela proposta Então acho que também há algo relevante para ser destacado eu reforço que a proposta de alteração que está agora em discussão ela não contempla como bem salientou o Daniel ela não contempla a alteração de mérito se restringindo apenas na análise da prorrogação de alguns prazos para que as distribuidoras se adequem ao disposto na, na, em alguns dispositivos da, das, da, da nossa norma. As contribuições recebidas para alteração de mérito em alguns artigos da Resolução 1000 não foram consideradas, também foi destacado pelo Daniel, e estão fora do escopo da, estavam fora do escopo da CP30. É, também foram apresentadas por algumas distribuidoras contribuições de prorrogação de outros prazos, de implantação e de dispositivos, de implantação dos dispositivos da Resolução 1000, mas que não estavam também em discussão na CP30 e, portanto, não foram considerados. A prorrogação desses outros prazos, como disse, não, faz, não fazem parte, então, da, da, da análise que estava em discussão na consulta pública. A proposta é, que está em, em discussão ela ficou em artigos específicos, como os que tratam da instrução, do processo de defeito na medição e de regularidade do processo de elaboração e fornecimento do orçamento de conexão e do ressarcimento de danos. Então, foram esses três pontos específicos que foram tratados na CP30 e que fizeram parte das contribuições. É, quanto ao tema da instrução do processo de defeito na medição e irregularidade, eu concordo com a análise das áreas técnicas de manter o proposto na CP30 de conceder o prazo até 30 de setembro de 2022, também foi destacado pelo Daniel, para que as distribuidoras se adequem a ao novo procedimento acerca da, da, dessa instrução. Tanto no caso de defeito na medição, quanto no caso de irregularidade. E não foi acatado o novo pleito da Abrade, mas mantendo o atendimento ao seu pleito original. Ou seja, a irregularidade não foi considerada. E obteve contribuições também dos conselhos de consumidores e da ABSOLAR, em sentido contrário ao aumento do prazo. Mas consideramos que era pertinente promover essa alteração. Também quero esclarecer aqui que o texto da resolução ele foi melhorado de modo a ficar claro que a disponibilização dos processos de defeito na medição e de irregularidade no espaço reservado de atendimento na internet, então aqui, corrigindo o que eu disse antes, a irregularidade também está considerada, é, tem eles devem é, ser é, informados no espaço reservado de atendimento na internet, como eu disse até o dia 31 de dezembro de 2022, mas explicitando o direito de o consumidor solicitar e receber as informações desses processos nesse período de transição, no prazo de até 30 dias, o que atende à preocupação que foi apresentada pelos conselhos de consumidores. Em relação ao segundo ponto, a elaboração e fornecimento do orçamento de conexão, a... É, Eu também quero aqui manifestar a minha concordância com a análise que foi feita pela área técnica, pela SRD e, e a SMA, de manutenção dos prazos para emissão do parecer de acesso disposto na versão 7 do módulo 3 do PRODIST para os protocolos que sejam realizados até 31 de dezembro de 22 deste ano e enquadrados no artigo 64, inciso 3 em que haja necessidade de obras no sistema de distribuição. Essa decisão se baseia no fato de que tanto o decreto número 10.893 de 2021 como a lei 14.300 de 2022 foram publicados após a deliberação da diretoria quando é, aprovou a resolução 1000 e não tiveram seus efeitos e impactos avaliados e considerados pela ANEL nessa resolução. A lei 14.300 é, tem ocasionado elevação significativa na quantidade de pedidos de conexão, principalmente pela disposição do artigo 26, inciso 2 que garante benefícios até 2045 para os protocolos de solicitação de acesso na distribuidora, que foram forem feitos até 12 meses contados da publicação da lei. Então, aqui é importante essa, esse registro, porque há aí o, o que ficou conhecido também como uma espécie de corrida do ouro. Né? Em relação ao de, após a publicação da, da lei é, 14.300. Eu também a redução dos incentivos de desconto nas tarifas de transmissão e distribuição promovidos pela pela lei 14.120. Ela também tem o potencial de impactar as distribuidoras na né? elevação das emissões dos orçamentos e de conexão principalmente pela flexibilidade que foi instituída pelo decreto 10.893 de 21, que dispensou a exigência de informação de acesso pela distribuidora para a conexão, é, para a, a, a que seja feita, seja emitida a concessão pela outorga que é, é, é competência da agência. Nós temos discutido muito isso internamente, que temos aí um número considerável de novos pedidos por conta da publicação desse decreto. Também, quanto ao a, a, o último ponto, que foi objeto da discussão durante durante a CP, a consulta pública, o ressarcimento de danos, então, acolhendo a contribuição do PROCON São Paulo, meu voto é por excluir da proposta, como foi também, é, como fez parte da... Da, da recomendação da área técnica, a concessão do prazo de até 30 de setembro de 2022 para a distribuidora proceder à análise das reclamações e do ressarcimento de danos para os casos em que o prazo de solicitação superou os 90 dias, ou nos casos em que o consumidor proceder ao cons o conserto de forma antecipada. A Resolução 1000 ela faz, traz importantes avanços, trouxe importantes avanços sobre o, esses temas e trata de forma é, mais isonômica os usuários do serviço de distribuição de energia elétrica e, principalmente, consolida e reforça direitos dos consumidores de energia elétrica no nosso país. Assim, eu destaco mais uma vez que essa proposta de encaminhamento não altera preceitos estabelecidos e amplamente discutidos com a sociedade. Tomo também a liberdade aqui, diretora Camila, de afirmar que a expectativa com a realização dessa CP foi atingida e que era de ouvir a sociedade e, e captar a percepção da sociedade acerca dos impactos advindos com a prorrogação dos prazos já estabelecidos pela Resolução 1000, de forma a garantir que a decisão da ANEL considere a visão dos diferentes atores envolvidos nesse processo. É, eu feitas essas observações e aqui mais uma vez é, é, a resolução mil é uma dessas. Eu de vez em quando eu falo aqui que tem alguns algumas decisões aqui algumas alguns processos que estão na pauta que nos orgulham muito né? e a resolução mil é uma dessas é, é um desses momentos em que nós nos orgulhamos disse isso quando da aprovação da resolução 1000 é, é, matar mas faço sempre questão de, de repetir porque aqui nós estamos falando de algo que é uma uma espécie de consolidação né, das regras e da, das que, que trazem os direitos e as obrigações dos consumidores e dos agentes de distribuição então eu considero que a resolução 1000 é realmente algo para ser celebrado pela agência e lembrado sempre que possível a gente lembrar que é o, o trabalho que foi feito para essa consolidação. Então eu dito isso, diretora Camila, vou passar diretamente ao dispositivo. Diante do exposto, considerando que consta no processo número 4850005218/202006, Voto pela aprovação da minuta de resolução normativa anexa, que altera o artigo 668 da Resolução Normativa número 1000, de 7 de dezembro de 2021. É o voto. Em discussão? Também gostaria de parabenizar o trabalho da equipe da SRD e de todas as áreas envolvidas na consolidação da Resolução 1000. É, sem dúvida foi um grande avanço, no sentido de, de deixar é, a, a própria consolidação de normas, né? é um trabalho muito importante para os reguladores, é, de forma a simplificar as regras né? e deixar elas mais compreensíveis, principalmente para o consumidor. Então, acho que nesse sentido ela contribui muito com o que a gente é, usualmente está chamando de empoderamento do consumidor. né, Deixar normas mais simples, é, claras, de forma acessível e compreensível para o público em geral. E, e, e esse trabalho é, foi, foi excepcional. Né? Muito. É, é, é, parabenizo todos, todas as áreas envolvidas. Né? É, em votação? Eu acompanho o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator e proclamo que a diretoria, por unanimidade, decidiu alterar o artigo 668 da Resolução Normativa número 1000 de 2021. Próximo item. Item 3 da pauta. Processo 4850001662 2022, 14. Assunto. Requerimento administrativo interposto pela Neoenergia Renováveis S.A., com vistas, a Associação das Centrais Geradoras Eólicas Eólicas, Canoas 2 a 4, Chafariz 1 a 7, Lagoas 3 e 4, Ventos de Arapuá 1 a 3, as Centrais Geradoras Fotovoltaicas UFV, Luzia 2 e 3, nos termos da Resolução Normativa número 954-2021. Diretor-relator, Ricardo Lavorato Tire. Em 30 de novembro de 2021, por meio da Resolução Normativa 954 de 2021, a ANEL estabeleceu, dentre outras providências, o tratamento regulatório para a implantação da Central de Geração Híbrida, UGH, e Centrais Geradoras Sociais, a qual entrou em vigor no dia 30 de, janeiro, 30 de janeiro de 2022. Em 4 de janeiro de 2022, a ANEL Energia Renovável S.A., por meio de correspondência SREG 002-2022, solicitou a associação das autógrafas do complexo eólico Chafariz com o complexo fotovoltaico Luzia, que juntos são compostos pelos empreendimentos de estado no quadro 1, é, nos termos da resolução 954. Aqui eu trago a relação das, das usinas. Em 15 de março de 2022, por meio de correspondência SREG 012-2022, a Neoenergia Energia formalizou o requerimento de concessão de medida cautelar de forma a assegurar o direito da Associação das Usinas listadas no quadro 1, sem prejuízo ou aditamento do contrato do uso do um sistema de transmissão, o custo da UFV 2 e 3, em face do disposto do artigo 20 da Resolução 954 de 2021. Em 3 de maio de 2022, o pedido de concessão de medida cautelar foi analisado e deferido por essa diretoria colegiada, mediante o despacho 1175 de 2022. Em 18 de abril de 2022, por meio de correspondência SREG 19 de 2022, a Neoenergia protocolou a informação de acesso emitida pelo Operador Nacional do Sistema para a Associação das Usinas do Complexo Eólico Chafariz com as usinas UFV Luzia 2 e 3. Em 12 de maio de 2022, a Superintendência de Regulação do Serviço de Transmissão SRT e a Superintendência de Regulação do Serviço de Geração SRG e a Superintendência de Concessão e Autorização de Geração SCG emit emitiram a nota técnica conjunta 390 2022 avaliando o pleito da requerente e, ato contínuo, encaminharam o processo para a deliberação da diretoria da ANEL. Em 30 de maio de 2022, o processo foi a mim distribuído. É o relator. Procuradoria. Senhores diretores, a procuradoria não emitiu parecer no caso específico, é, porém tive a oportunidade, na época, de conversar com o, o então diretor Sandoval, que era o relator do, do processo. Com o término dele, foi redistribuído ao diretor Ricardo Tille. E a opinião informal da procuradoria naquele momento foi pela viabilidade do pleito. Aqui não há uma afronta à regulação da ANEL e há uma é, por meio dessa associação há uma eficientização da operação da usina. Então é, é basicamente do que se trata. O processo versa sobre a avaliação do pedido da ANEL Energia para a associação das usinas listadas no quadro 1 a fim de otimizar a contratação, otimização da contratação de acesso dessas usinas ao sistema interligado nacional, conforme estabelecido na resolução 954 de 2021, desculpa, conforme estabelecido na resolução 924 de 2021, ao validar os autos do processo encaminho decisão no sentido de deferir o pedido para a requerente, pelas razões que apresentarei a seguir. Inicialmente, destaco que todos os empreendimentos têm como titulares empresas subsidiárias à neoenergia. Dentre os 17 empreendimentos, comercializa, nove energia, comercializaram energia no leilão e oito possuem outorga para comercialização no Ambiente de Contratação Livre, ACL, como produtor independente de energia. E potência instalada de todo o complexo da associação, da associação pretendida perfaz o total de 590.976 kW, todas localizadas no estado da Paraíba. A figura 1 apresenta a configuração do sistema de transmissão de interesse restrito da associação pretendida. Observa-se que a conexão da usina do complexo é óleo chafariz de 1 a 7, canoas de 2 a 4, lagoas de 3, 3 e 4, ventos de Arapuá 1 e 3, 1 a 3 e da UFV Luzia 2 e 3 na rede de básica é feita no barramento de 500 KV da substação Santa Luzia 2 500 barra 138 KV por meio do compartilhamento do barramento 138 KV e do transformador de 500 KV barra 138 650 MVA na substação Santa Luzia 2 aqui eu trago o unifilar da, simplificado da, da, da substação Conforme a alteração prevista pela Resolução 954 de 2021, para enquadramento como uma usina social, deve ser apresentado, em resumo, o seguinte requisito. Conectar-se no mesmo ponto de conexão na rede básica, de modo a possibilitar a contratação do uso do sistema de transmissão de forma compartilhada. Compartilhar fisicamente a infraestrutura de conexão ao sistema de transmissão. Ter duas ou mais diferentes tecnologias de geração. E pelo menos um dos empreendimentos não deve ter o custe, custe assinado. No presente caso, restou comprovado o atendimento à letra A e à letra C, conforme figura 1, e da característica das usinas eólicas e fotovoltaicas. Com relação aos requisitos B, acompanho o entendimento das áreas técnicas que cabe ao NS avaliar as usinas que pretende associar, compartilhar, se associar, compartilhar desculpa, compartilham fisicamente a infraestrutura de conexão ao sistema de transmissão, considerando que o ONS é quem detém capacidade técnica e conhecimento do sistema de transmissão para fazer esta avaliação. Destaco que esta avaliação é importante para incentivar as usinas, que, as usinas a fazerem uso racional dos espaços na subestação de rede básica, conforme a motivação da Resolução 95, 954 de 2021. Para o caso em tela, na informação de acesso apresentada, o ONS manifesta haver compartilhamento físico de instalações de transmissão de interesse restrito entre as centrais geradoras. Com relação ao requisito D, verifica-se que todos os índios já possuem custo formalizado com o ONS e que, pela regra geral, não seria possível a associação pretendida, todavia, o artigo 20 da resolução 954 de 2021 estabeleceu uma regra de transição que flexibiliza o requisito de assinatura de custe, conforme a seguir. Aqui eu trago o artigo 20 da, da resolução. Com relação ao item 1 da regra de transição, destaca-se que a UFV Luzia 2 e 3 ainda não entrar em operação e tem período de contratação definido em seu custe com início a partir de 12 de novembro de 2023. Entretanto a Neo Energia formalizou o pedido de medida cautelar de forma a assegurar o direito de tramitação da associação pretendida, sem prejuízo de aditamento do custe das UFVs, Luísa 2 e 3, uma vez que pretende antecipar a entrada em operação comercial dessas duas usinas. Antecipação, essa que acarretaria no não atendimento aos critérios. Segundo o pedido encaminhado pela requerente, esse, esse adiantamento ocorrerá no primeiro momento, sem alteração do murcho contratado para viabilização da antecipação da data do início de operação. A diretoria da ANEL, por meio do despacho 175 de 2022, decidiu deferir o pedido da ANEL Energia. Assim, diante da decisão da ANEL, ficou estabelecido flexibilização para os requisitos, configurando-se o atendimento ao item 1 da regra de transição. Já em relação ao item 2, informa-se que o custo de associação poderá ser formalizado no prazo limite estabelecido pela regra, que é de 31 de março de 2023. Entendemos que este prazo é mais do que suficiente para o cumprimento desses requisitos, não havendo motivo para considerá-lo desatendimento no momento dessa análise. Ressalta-se, portanto, que a responsabilidade do agente acessante agir com a devida diligência junto ao ONS respeitando-se os prazos previstos nos procedimentos de rede, a fim de cumprir com os referidos requisitos. Com relação ao item 3, verifica-se dos documentos de acesso emitidos pelo ONS e apresentado pela requerente que não existe nenhuma obra de transmissão planejada, licitada ou autorizada que vise atender o aumento de escoamento de geração de energia. De geração de energia superada a avaliação quanto os requisitos técnicos trago para minha discussão desde trago para a discussão desse colegiado as peças que eu julgo importantes quanto à necessidade de simplificação e otimização do rito processual que balizará o presente caso e todos os outros que se encontram em avaliação nessa agência a resolução 954 de 2021 incluiu a definição de faixa de potência na resolução 583 de 2013 que trata de definição de valores de potência para empreendimento de geração. Tal definição também foi inserida no artigo 1º A da Resolução 666 de 2015, que trata de contratação do uso do sistema de transmissão. Adicionalmente, ficou estabelecido no artigo 5º da Resolução 666 de 2015, a necessidade do MUST estar dentro dos limites de potência estabelecidos nos atos de outorga. Deste modo, sempre que houver a solicitação de associação das usinas, a rigor, poderia haver um entendimento quanto à necessidade de se de alterar seus respectivos atos de outorga a fim de se explicitar a faixa de potência. Ocorre que a faixa de potência é estabelecida pela soma simples das potências elétricas ativas nominais da tecnologia de geração de maior participação e pela soma das potências elétricas ativas nominais de todas as tecnologias de geração das centrais geradoras associadas. Cabe destacar potências essas já previamente estabelecidas nos respectivos atos de outorga de cada central geradora que irá compor o conjunto associado. Para o presente caso, a faixa de potências de associação será definida entre a soma das potências instaladas dos empreendimentos de fonte eólica, constante dos respectivos atos autorizativos vigentes, que são das usinas que compõem o complexo eólico Chafariz, e que de e que é de 471.240 kW. E a soma total de potência instalada descrita nas autógrafos de todas as usinas, que é de 590.976 kW. Assim sendo, o custo da associação deverá ser celebrado, tendo como MUST uma potência entre os valores. Descontada a carga da própria, declara própria declarada pelo agente ao ANS. Nesse ensejo, acompanha a proposição das áreas técnicas quanto ao estabelecimento de procedimento a fim de dar maior cele celeridade e racionalidade ao processo, tendo como princípio a eficiência, a razoabilidade, sem prejuízo à qualidade e o devido atendimento ao que, que está regulamentado. Vejamos. Como visto, a regulamentação que trata da contratação do uso de semi transmissão passou a estabelecer que para a definição do uso, a faixa de potência deve constar do ato de de outorga. No caso de uma nova usina geradora híbrida e e como essa nasce a partir de um novo ato de outorga, não haveria prejuízo em que informar em, em que a informação da faixa de potência seja descrita no no texto de autorização autorizativo, Desculpa, texto autorizativo. por outro lado, para o caso de associação de usinas que já possuem outorga, ato de outorga, entende-se ser um esforço evitável a instrução de alteração, de alteração da autorização apenas para listar a faixa de potência. Isso porque a capacidade instalada das usinas, que servem de parâmetro para o estabelecimento da faixa de potência, são publicamente conhecidas, pois já constam dos atos de outorga originais. Em outras palavras, quando o artigo 1º A, ah, parágrafo 1 desculpa, do artigo 5º da Resolução Normativa 666-2015, preceitua que o murchi contratado pela, pela associação deve estar dentro do, dos limites estabelecido pela faixa de potência definida em ato de outorga pode-se entender que tais limites são tácitos, pois os valores referência para sua definição, são aqueles que constam dos atos de outorna. Nesse, nesse sentido, propõe a adoção de sobredita interpretação regulatória, cabendo, portanto, ao agente interessado na associação, identificar sua faixa de potência e declarar o múltiplo pretendido no processo de análise de acesso ao sistema de transmissão, no qual o NS deve considerar tais valores quanto quando do processo de formalização do CUSTE. A adoção dessa abordagem implicaria no fato de que a análise de pedido de associação de usina nos termos da resolução 954 2021 se restringiria na verificação de requisitos normativos para viabilidade da associação, não necessitando alterações nos atos autorizativos para a maior, maioria dos casos. Nesse sentido, seria alcançado o mesmo resultado. Mas, como significativa economia processual e agilidade na resposta aos agentes, especialmente considerando a existência de um grande número de solicitação de novos autógrafos de alteração de característica técnica já protocolada nessa agência. Com relação à necessidade de alteração da descrição do sistema de transmissão de interesse restrito nos processos de associação de usina, destaca-se que o pedido deve vir acompanhado de documento do ANS em geral, a informação de acesso, conforme hoje previsto nos procedimentos de rede. Assim sendo, para uma eventual alteração do sistema de transmissão de interesse restrito de uma usina que pretende se associar, o ONS é a instância competente para fazer a análise dessa viabilidade. O que se pretende, enfim, é que todo esse processo poderia ser no âmbito do ONS, sendo posteriormente informado a ANEL para as devidas providências e devidos registros em, seu, em seus sistemas, uma vez que o próprio ONS em condições de fazer a verificação do atendimento dos requisitos para a associação. Assim, é importante considerar que essa proposta decorre de análise do primeiro caso concreto de pedido da associação de usinas. A despeito disso, entendo que tal alternativa não vai de encontro ao texto normativo vigente, de modo que o ONS seja orientado a proceder com a formalização de curso para a associação de usinas, considerando comparando as informações constantes nos atos de autógrafos originais dos empreendimentos envolvidos. É o relatório, é a fundamentação. Só queria destacar aqui, antes do dispositivo, doutor Elvo, doutor Jaco e doutora Camila, a intenção desse, desse... Eu venho aqui no voto concordando com a liminar que foi dada e venho acrescentando o... A, a, a intenção aqui do, desse, desse procedimento ser feito todo no INS. Porque, como foi destacado aqui, a, se a gente for fazer todo, todo pedido de associação, for fazer uma modificação de outorga, vai ter um volume muito grande na SCG, que já está sobre a maneira sobrecarregada. E como não tem nenhum ato discricionário para o ONS decidir, entendo eu que como é uma aplicação de regra direta, esse poder pode ser delegado diretamente ao ONS. Então, passo ao dispositivo. Diante do disposto do que consta do processo 48.501.662 de 2022, voto por deferir o pedido formulado para a Neoenergia Renovável CA de forma a determinar ao Operador Nacional do Sistema Elétrico que, mediante a solicitação da mediante solicitação da Anel Energia, proceda com a formalização do contrato do uso de sistemas de transmissão cujo referente à associação das usinas do complexo Chafariz e do complexo Luzia, constante do quadro 1. Estabelecer que, para próximos pedidos, o ONS proceda com a formalização do CUST nos processos de associação de usina, de que trata a resolução 954 de 2021, sem a necessidade de prévia análise da ANEL, considerando as informações constantes nos atos de autógrafo originais e atendendo aos requisitos normativos para o enquadramento dessas usinas sociais. Em discussão? Só uma aqui dessa proposta, que tem, acho que tem toda a racionalidade. Os procedimentos de rede já estão sendo alterados para incorporar essa, essa atribuição para o NES né, em termos dessa delegação, para ficar tudo... tudo onde eu ia agregar isso essa mesma preocupação é, em relação não só aos procedimentos de rede mas também se houve é, interação com o ONS para nós propormos essa isso aqui na, como como regra na verdade sim o que que é aqui no caso quando não há não há primeiro o, uma mudança do, do, do da, da, da rede do, do, de área de restrito da, da, do, do acessante. Então, assim, em tese, você não faz a, a. Você não vai mudar nada no procedimento de rede. O, o, o NS aqui vai aplicar, ele vai fazer a análise técnica normal, como ele faz, como ele manda para cá, para a gente fazer. É, é, como é que eu vou fazer? Ele, ele faz a análise de, do parecer de acesso normal, o INS, e enviaria para a gente, para a gente aprovar a associação. No sentido de que quê? Para a gente determinar que, que o, o, o custe a ser contratado. A única coisa que nós estamos delegando aqui para o caso da INS, é que ele já determine o custe, porque tá dentro, a, a lei já limita essa faixa de potência da, da, das duas autógrafas, então não, não justificaria você trazer para a ANEL, para a ANEL alterar as duas autógrafas, é, somando e criando uma outra autógrafa. É esse processo que a gente quer, que a gente é, é, quer otimizar. E, no nosso entendimento, não houve, não houve é, interação com o ANS, apesar dele estar sabendo, a gente tem conversado, mas oficialmente não houve, porque entendemos que não muda, não há alteração no, no, no, no procedimento de rede. Então, como já está lá... Eu digo que é mais questão mesmo de, de formalidade, porque o processo de rede elenca todas as atribuições do NS, né? então, em termos de acompanhamento e tudo. É, então, pelo que já está lá posto, ele já, ter, ele já teria espaço para poder fazer essa atribuição que está aqui colocada? Não precisaria alterar em nada, não? Nós entendemos que a, a única coisa que ele vai aplicar aqui é a faixa de potência que ele vai contratar o custo. Em vez dele mandar para... porque a, a, a resolução 666 diz que o custo tem que estar até na potência é, da autórgula. E aí, como vai vão ter duas autórgas em tese, assim é, se o nosso entendimento não não, não vier a ser, ser corroborado, é, vai ter que vir para cá essas duas autórgulas para a gente fazer uma outra autórgula para o NS Sinal Curso. Como se é uma soma matemática simples... É, é, é, o limite a faixa de potência vai estar entre a soma das duas autoras uhum. a gente a gente tem entendimento que a gente não, não vê necessidade de passar isso aqui pela pela agência não tá. Tá bom. eu tenho dúvida em relação a isso porque nós estamos passando uma atribuição que não consta né no rol de atribuições do INS. então eu tenho dúvida se a gente pode passar simplesmente sem isso estar numa norma é, e segundo, sem Eu eu, eu, desculpa, eu não, não, não entendi bem se nós conversamos com o INSS para, para fazer esse procedimento. Claro que eu acho que o INS nem teria nenhuma objeção, me parece. Né? Mas a, a gente sabe que essa relação ela é uma relação que é importante nessa nessa nessa harmonia, né? entre o INSS e a anel. Para que ele saiba antes, que eu vou dizer, dizendo de forma diferente, que ele não saiba pelo diário oficial né? que ele está recebendo uma nova atribuição. Né? É, é, como te disse, oficialmente, não, não, não fizemos só de forma oficialmente, mas foi, foi interagido, foi conversado com a ANES, e não foi colocado é, nenhuma objeção, porque não há acréscimo de obrigações para a INS a única coisa que ele vai, que vai fazer em vez de, quando ele faz o contrato de CUG de uma usina é uma usina uma usina normal ele vai até o valor da autor que, que, que, que, que normalmente a usina declara o, o a contratação do cudge entre a, a potência instalada e o consumo interno da usina é, a usina vai continuar fazendo isso a única deliberação que nós estamos dando que é ele vai entender como a, o valor, a potência, a faixa de potência da outorga ser a soma das duas, das duas usinas. O procedimento dele continua o mesmo. Não vejo, aí é a minha opinião, é, não vejo que houve aumento ou implicação ou mesmo é, mudança no procedimento do, do, do, do, do procedimento de rede, não. Entendo que não. Senhora Diretora-Geral, é, seria me permitido só fazer uma pequena contribuição, muito obrigado. É, senhores diretores, ah, eu vou dar um, um pequeno, uma pequena opinião, que é o seguinte, aqui me parece um caso, e quando o doutor Sandoval conversou comigo, eu achei muito interessante, porque é uma situação absolutamente nova, que não estava tratada é, de uma forma direta na regulação da ANEL, isso é um fato. É, e isso é normal, porque as tecnologias elas vão se desenvolvendo e a regulação vem atrás. E não tem como, como fazer o oposto. Inclusive, há um segmento do direito que estuda o impacto das novas tecnologias no direito. Como é que o direito trata, trata essas novas tecnologias? E eu acredito que a, a Cautelar ela foi muito feliz do, do diretor Sandoval, porque ela deu tratamento a uma situação nova que não estava diretamente amparada no regulamento e, mas que era possível ampará-la no regulamento. É, então, para fins de, de segurança jurídica, de estabilidade, até de aceno a, a própria, ao, ao próprio mercado, é, eu acredito que é uma, é uma proposta, o, o voto do, do, do... Se me permite, é, doutor Ricardo, está perfeito é, no conceito, é, mas me parece que uma, uma pequena alteração no procedimento de rede ele tá, traria um, um comando, Direto, uma acomodação de uma situação nova no nosso regulamento. É, e aí, essa acomodação, ela seria no regulamento e não na decisão. Até eu acho que para fins de uniformidade é, e aceno ao mercado, talvez fique. É, mais amarrado. Então, essa seria a pequena, mais seguro. É, até é, é, para evitar. vamos A diretoria da ANEL está mudando constantemente. Aí vai que chega, chega uma nova diretoria vai dizer seguinte: assim, não, o doutor Ricardo ele estava errado. Aquela composição da diretoria da diretoria é, já não está mais vigente, vamos mudar essa orientação. Aí surge a instabilidade. Quando você consolida, cristaliza isso no procedimento de rede, eu acredito que você confere mais estabilidade. Obrigada, Luiz. Será que a gente não poderia encaminhar, então, para o acatamento do caso específico e, e encaminhar para que a área é, faça a análise da necessidade de revisão do, dos procedimentos? É, eu não vejo obje objeção, não, doutora Camila, mas, assim, eu continuo entendendo que não há mudança no, no procedimento de rede. tá? Mas e não vejo objeção, pode encaminhar e a, a, a área... A área Fazendo análise, a gente... Seria interessante chamar as áreas para poder fazer algum esclarecimento. Cabral, tá, quer fazer algum? Eu acho que deveria estar a SRT também. né pra... Sim, se o Léo puder descer. O Tito, o Léo está de férias. Né? O Tito. Ah, então o Tito. <risos> Bom dia a todos. Bom, esse processo decorre da, da regulamentação da 954, que estabeleceu regras para procedimentos híbridos e associados. Quando chegou o primeiro caso concreto, que foi esse pedido da Neoenergia, a gente viu a, a, a, uma eventual burocracia, que foi muito bem retratada no voto do diretor-relator, que isso traria, eventualmente, uma, uma, uma leitura, vamos dizer assim, literal do que está na, no, no, na resolução, que seria a alteração de todas as outorgas que tivessem interesse nessa associação. Então, nos reunimos com a SRT, com a SRG, fizemos algumas reuniões também com a NS nesse processo de discussão, isso chegou à conclusão de que, pela desnecessidade de alterar as normas, as resoluções autorizativas de cada outorga, porque o conceito de faixa de potência e a, e a alteração das autorizativas seria só para constar essa faixa de potência, o conceito já está definido na normativa. Então, não existe uma atribuição é, é, diferente para o S. O INS só não vai precisar ler, numa resolução autorizativa, a faixa de potência. Ele vai ver quais são as, as, as, as outorgas que estão sendo objeto desse, dessa intenção de associação dos contratos e aplicar a faixa de potência, que é a maior potência, a, a, usina, a, a usina com maior potência a faixa inferior e a soma de todas as potências a faixa superior. Ele tendo esse conceito, ele sabe quem está associando, ele faz a associação dos contratos. Mas a informação que eu tive aqui agora do nosso técnico é que a SRT também já está avaliando um processo de, de, de ajuste dos, dos procedimentos de rede, se é necessário ou não fazer esse ajuste. A SRT já está avaliando isso, a informação que eu tenho aqui agora. Deixa eu fazer uma, uma outra pergunta, aproveitando que o superintendente Carlos Cabral está aqui. É... Qual é a, a dificuldade? Porque me chamou a atenção o fato de a gente não estar tá mudando as outorgas. Nós né? vamos manter duas outor é, um conjunto de outorgas, né? o conjunto eólicas o conjunto fotovoltaicas. Né? Eu entendi do que está sendo proposto pelo pelo relator, que nós não faríamos essa alteração, inclusive por uma questão de custo administrativo, vamos chamar assim. Exato. É, mas não seria mais razoável que a gente tivesse realmente essa alteração da, das outorgas? Porque, afinal, nós estamos falando de algo, como disse o procurador, né, algo extremamente importante que nós decidimos quando da deliberação da cautelar. né? A cautelar ela foi emitida, né? foi concedida por, exatamente porque a norma ainda não estava posta. na né? 954 né, não existia. Né? Tava, se eu não tiver enganado, tava em consulta pública ainda. E, mas é um avanço extraordinário né como foi dito né o procurador lembrou bem que é o avanço de, da tecnologia né o crescimento da fotovoltaica especialmente a fotovoltaica né ele traz essa preocupação do uso da rede de transmissão né quer dizer, você você otimiza o uso da rede né? quando você é, trabalha com a híbrida né? é ao, ao tratar esses empreendimentos como híbridos, não deveria ter um ato um ato de outorga estabelecendo isso? Porque nós não mudamos nada, nós não vamos mudar nada, né? continuar com os atos de outorga separados e, e só remetendo para o, o ONS, o contrato né, de uso da rede, essa, vamos chamar assim, hibridização né, do, do, do, sistema, do sistema de geração. É, o, o ponto aí é o seguinte, eu acho que está no termo que o senhor usou, doutor Elvio, é, não são empreendimentos híbridos. A fotovoltaica vai continuar, uma fotovoltaica, a eólica vai continuar, a eólica, eles vão associar os contratos de uso do sistema de transmissão. Então, quando tem um empreendimento híbrido, ele já sai na outorga como empreendimento híbrido solar e eólico, Sim, isso vai constar no ato de outorga. Agora, quando eu tenho uma outorga de eólica e uma outorga de solar, ele vai associar os custos dele. E os termos para associação desse custo estão definidos na resolução, inclusive aquela definição de faixa de potência. E, na linha, a gente está buscando realmente há algum tempo um processo de simplificação e desburocratização dos nossos processos. A gente entende que a necessidade de alteração simplesmente para que o NS leia o que está no ato de outorga das usinas que estão associadas, quando ele pode verificar uma informação que já está no ato de outorga para fazer a associação dos contratos, e não das outorgas, dos contratos de uso do sistema de transmissão, a gente entendeu que era desnecessária essa alteração. Então, a gente está falando de empreendimentos associados nesse caso. É a associação de vários empreendimentos para assinatura de um contrato de uso do sistema de transmissão. E... Por isso que a gente entendeu que o ANS poderia fazer isso sem a intervenção, sem a alteração da outorga. É só uma, uma por, por, por desconhecimento meu mesmo. Ah, a 954 ela prevê essa associação, como foi você tal. Tá... É, é, é, é híbridos, é empreendimentos híbridos e associados. Ah, ok, tá. Só, só queria contribuir aqui que eu acabei de receber aqui da, da SRG do Cantarino, existe uma tomada aberta para obter subsídio de promenoramento na versão do sub 2.3 do, do NS em função da resolução 954. Só contribuindo nesse sentido. Tá. Eu, como eu pedi para as áreas descerem, eu vi aqui que Thelma está aqui, <risos> Cantarina. eu gostaria de, de abrir a palavra para eles, se eles quiserem fazer algum esclarecimento adicional também. <risos> Só para informar, sim, que ainda foi o do Tito, mas ele está com Covid, então, por isso, está a equipe aqui, em contingência dupla. Está tá certo, está tá muito obrigado, bem diretor. justificado. Obrigado, diretor, obrigado, diretores. Não, acho que a informação para contribuir com o debate é essa que o, o diretor Ricardo já comentou, sobre os aspectos de eventual ajuste nos procedimentos de rede. A gente está exatamente nesse momento com o debate aberto, num processo coordenado pela SRG e pela SRT, e, eventualmente, esse processo pode ser é, acolher né, essas considerações. Mas é, Desculpe, mas não é mais uma razão para que a gente não delibere isso dessa forma aqui hoje? A gente está com tomada de subsídio porque nós não sabemos ainda se deve ou não deve. né? Então, diretor Elvio, nós estamos fazendo na discussão do procedimento de rede vários ajustes procedimentais diretos da norma. né? Esse aspecto que eu acho que acompanhando o debate de eventualmente incorporar no procedimento de rede, eventual alocação de responsabilidade de forma mais explícita, esse não foi um ponto aprontado nas vias que o diretor relator já apontou. A gente está disposto a recepcionar nas áreas técnicas desse debate, caso seja necessário. É porque o que está se fazendo no, é, são alterações de baixo impacto, né? E aí, por isso, o processo seria mais simples, nem precisaria passar né, por consulta pública, até, inclusive, passar por diretoria. É, o processo aqui de alteração dos procedimentos de rede é aquele usualmente que nós temos feito. né? A norma já está editada pela diretoria, SRT e SRG já tem competência para fazer os ajustes procedimentais. É isso que nós estamos avaliando. Então, tem uma série de ajustes dentro da rotina do operador que precisarão ser modificadas para é, aplicar os conceitos da norma. Aqui eu estou entendendo que tem uma discussão, talvez complementar, adicional, de uma responsabilização, né? uma modificação eventualmente para tornar que o INS tenha de maneira explícita essa competência de fazer essa associação fora do ato no, é, autorizativo e sim no processo de assinatura dos custos. Então, é, esse ponto em específico ele não está aprofundado no material técnico que foi submetido para tomar de subsídios. Eu, eu vou insistir, assim, me perdoem a, a insistência, mas eu entendo que não há mudança de, de procedimento nenhum por parte do ANES. A única, a única coisa que ele vai fazer na hora de elaborar o custo, ele vai pegar a soma dos índios associados, a soma das outorgas originárias das índios associados. Eu, eu não vejo... Um, um, um, um, que, assim, não há qualquer tipo de, de mudança estrutural ou mesmo poder de decisão de liberação que o ANES vai ter que se até a, a tomar decisão. Então sim, mas uh, concordo com a proposta da, da, da diretora da gente submeter, mas insisto que eu entendo que não há mudança não. A gente está colocado assim a questão da avaliação, né? Assim, se as áreas avaliarem e concluir que realmente não precisa, está resolvida a questão. E se avaliar que precisa, também está resolvida de outra forma. A, que a questão propor... foi avaliada por, por na, na, na, nas áreas técnicas pela, pela nota até conjunta das três áreas técnicas aqui, e o voto vem na proposta em acordo com a área, com a, com a área técnica. É, você não precisa, então, realmente alterar, para mim, está tá até resolvida a questão. E aí, realmente, aí tem o ganho de, é, de... não que eu vejo, né, de não tratar apenas nesse caso concreto e esperar eventualmente eventualmente alguma alteração, acho que continua gerando uma eventual burocracia para a superintendência da CG que eu acho desnecessário, né? Então, eu acho melhormente já dar essa orientação para o INS e se precisar ajustar, ajusta-se na sequência. Ajuste meramente, né, de ah, faça assim, vai fazer assado, né, nada além disso. É, eu acho que eu só acrescentaria é, é, essa, essa orientação para que as áreas técnicas avaliem na, nessa tomada de subsídio a... a a consideração dessa dessa orientação que estaria sendo dada aqui pela diretoria da ANEL, de incluir no procedimento de rede. Eu estou entendendo que seria, eu acrescentaria essa essa esse dispositivo apenas. Eu penso um pouco diferente, porque nós estamos antecipando algo que ainda vai ser fazer parte de uma tomada de subsídio. Então, não me parece razoável que a gente já defina aqui algo que será ainda objeto de tomada de subsídios. Como é que nós estamos invertendo o processo? Se eu vou fazer tomada de subsídio, vou incluir isso numa tomada de subsídio, como é que eu posso decidir aqui? É, porque aí tem que... Só, acho que o diretor Tilly colocou é que, a princípio, não precisaria mudar nada em termos de texto, né? que foi esclarecido. Então, assim, é assim um que eu faço Entendendo que a orientação, né? concordando com a orientação, e aí a, acho que o encaminhamento seria a proposta, né? Sim mas desde que concorde com a orientação que será dada para o INES para que faça isso nos próximos casos. né? E aí seria orientação só no sentido de deixar isso explícito no procedimento de rede. Mas desde que concorde com, com o entendimento das áreas técnicas de que de que esse é o caminho é, né, que atende aos normativos vigentes e que des, desburocratiza o, o processo. Eu queria ouvir a SRT. Enquanto isso, só pensei, então, Cabral, depois perguntar também, assim, estão tendo outros casos, assim, porque, eventualmente, pode ser que Daniel energia tenha sido o único aí, até para eventualmente saber se, é, eventualmente, até esperar com essa tal conclusão de tomar subsídios, causando impacto ou não. Ou seja, vocês estão sendo demandados né, para casos iguais aqui, que não sei o que está acontecendo. É, diretor, diretoria, diretores... Sobre, a questão, é, sobre essa questão específica, eu estava pensando ali, da inver, de inverter, não é bem assim. Diretor, é, diretor a gente está, dentro do processo de aprovação dos procedimentos de rede, a primeira, o primeiro ato que é, assim, é o ato normativo da ANEL, que é a resolução. E as delegações que nós temos, tanto SRT e SRG, são para alterar os dispositivos dos procedimentos de rede com é, correlatos e que tem... É, é, que estão decorrentes desse ato normativo. Né? O que tá, estamos trazendo aqui especificamente é uma questão de procedimento, porque o ONS já faz toda essa parte de contratação. Então, aqui é mais uma questão de orientação de como ele tem que proceder dentro da questão das usinas híbridas, que é algo recente, que foi regulamentado recente, e por isso que os, os procedimentos de redes ainda não estão ajustados para essa condição. Então, o que a gente tem que estar é uniformizar os procedimentos de rede, deixar eles alinhados com o que a gente já decidiu no regulamento. Então, é dentro dessa perspectiva... Eu não vejo problema, nesse caso específico, deixar essa orientação, e, e aí a diretoria, com a questão de que isso tem que ser avaliado, como é que vai, vai ficar isso nos procedimentos de rede, tendo em consideração a tomada de subsídios que está aberta. Eu entendo que não tem desalinhamento entre o que está sendo proposto e o que foi regulamentado lá atrás. A gente está apenas esclarecendo o procedimento que o ONS tem que tomar de agora em diante. Que, de acordo com, o às vezes até o próprio ONS vai poder fazer essa alteração dos procedimentos de rede, a depender do tipo de documento que precisar ser alterado. Vou dar um exemplo. Se isso não terá nenhuma responsabilidade mais abrangente do operador, não é necessário que a diretoria, que esse, esse documento passe pela aprovação nem, daqui da, nem da superintendência nem da diretoria. Se for um documento que trate só na questão procedimental, ou seja, quando o ANS estiver dizendo assim, ó, quando for usinas usina Zira, o cálculo ele tem que ser é, feito dessa forma para constar no contrato. O próprio ANS pode fazer essa alteração. Então, é tão flexibilizado que estão os procedimentos de rede. A questão é que esse comando está alinhado com o que foi colocado lá atrás no regulamento, Sim, pelo que a gente está colocando aqui, está alinhado. Se está alinhado, é só uma questão de ajuste, documentar os procedimentos de rede, que, por, às vezes, como eu falei, o próprio ANS poderá fazer. Tá? Só para deixar claro que assim, o procedimento de rede, para não vincular eventualmente a um conceito de, antigo, de que é, uma, é certamente uma norma. né? procedimento de rede, na, na expressão mesmo, literalmente, Algo procedimental do ANS em função de regulamentos estabelecidos pela diretoria, né? Só para não vincular, algo, pra, como se tivesse aventamento, até antecipando algo que vai sendo normatizado, delegado pelas áreas. Então, essa palavra procedimento que é bom até focar, que até pouco tempo atrás não era assim, né? Era bem mais abrangente ali, para os meios de rede, não era só procedimentos, né? É muita coisa normatizada ali dentro. É, Estou entendendo que é a questão de atualizar o procedimento de rede com base nos normativos vigentes e nas decisões da diretoria. Estou entendendo nesse sentido, por isso que também acho que não precisa. Às vezes acontecia uma exatamente invenção. uma orientação, até via ofício, assim, nem passar para o diretor em tipo caso concreto. E depois o ONS pegava esse tanto de casos, né, pegava um pacote, alterava lá procedimentos, rotinas operacionais. Né, é só internamente como tem que funcionar algum fluxo ali interno, mas sem alterar em nada o conceito normativo. Né? Só esclarecendo aqui, respondendo ao diretor de Acamo, é, esse é o primeiro caso, é, justamente porque a gente estava fazendo essas definições e ajustando esse, esse procedimento com a regulação da geração, com a SRG e com a SRT, é, talvez tenha demorado um pouco mais. E aí a, a pertinência a, da, da cautelar, mas... A gente, sim, esse é o primeiro caso, mas já temos recebido vários pedidos de, em várias reuniões, sinalizaram para a gente a intenção de fazer essas associações de outorga. Então, o que a gente espera aqui nos próximos dias, nos próximos semanas e meses, é que isso seja um procedimento bastante comum, a associação dessas outorgas até buscando, atendendo o objetivo da norma, que é melhorar a eficiência do uso da rede. Tá? Então, deve sim acontecer uma quantidade muito grande desse tipo de associação de, de usinas. Okay? Tá bom. Podemos passar para a fase de votação? Então, em votação. Eu voto com o relator. Eu vou pedir vista desse processo. Então, vista do diretor Elvio, próximo item. Senhora diretora, ah. temos que informar que esse era o último item da pauta, em face da retirada dos processos, doutor Efraim. Tá certo, muito obrigada, é, Ricardo. Então, declaro encerrada a, a 24 reunião pública ordinária da diretoria e desejo a todos um, um bom dia.